a bombar, vai, vai, vai, vai agora, siga para o vídeo. Como é que é, meus putos? Ah, estamos já para mais um vídeo, mais um vídeo aqui no nosso CRX Del Sol. Ora, onde é que estamos a ir hoje? Estamos a ir à AWS do nosso amigo Nelson, Nelson para quem já o conhece há mais tempo, que foi onde a gente fez o conteúdo de montar a jantes neste mesmo carro, no Del Sol, carregar o ar-condicionado, e conhecemos lá a oficina dele, as instalações que eu próprio nunca tinha lá ido e alguns de vocês também não conheciam. Agora, se vocês viram o meu último vídeo acerca deste carro eu fiz o unboxing de diversas coisas que vamos montar aqui. Coletor de admissão, suspensão, ponteiras, eh, embreagem... Pronto, há várias coisas que temos que recuperar aqui, mas vou dar a prioridade a duas, que é o que vamos fazer agora lá o Nelson. Uma, o coletor de admissão do íntegra, que basicamente é um capricho. Eu ver como é que fica o barulhinho, etc. Estou curioso como é que fica. E a suspensão. A suspensão é uma urgência que eu tenho, porque epá, esta, além de se me mandarem parar, é logo a morte do artista, que é coilovers e coilovers, é o 31. Já está um bocado. Desconfortável a traseira A traseira está muito saltitona Agora só um roubozinho um A traseira está muito saltitona Este carro teve parado muito tempo As suspensões estão um bocadinho mortas Como tal, eu falei com o amigo Nelson Nelson, como é que é? Dá para montar o coletor aí? Montar a suspensão e tal, fazer um conteúdo? Então, desbota, vamos embora E estamos a ir lá ao nosso amigo Nelson, fiquem por aí, vamos ver esta instalação, vamos falar mais um bocadinho com ele e vamos ver como é que isto corre, como é que o carro fica, essas coisas que vocês gostam de ver. Viraste à direita, abriste-me o caminho, VTEC! Vai bora lá! Bem, malta, estamos aqui de volta na AWS, aqui comigo Nelson. Nelson, não, obrigadão mais uma vez por apoiar aqui o canal. Olha... Temos aqui novidades para o CRX. Da última vez que o viste, ele não, não estava assim? Já está pintadinho? Pois, já tem, já tem outra cara. A capota já funciona, já temos novidades. Olha, e hoje conseguimos montar aqui o um coletor, suspensão. Achas que eu mandei vir tudo certo? Está tudo certo ou...? Aparentemente sim. Não me enganei de nada. Nas referências, achas que é isto? Pelo <risos> meu <risos> parece que está, está certo. Então, o que é que tu queres fazer primeiro? Suspensão, coletor, quando é que a gente vai começar? Para eu me orientar aqui com, com o vídeo. Para mim, eu vou primeiro para a suspensão. É. Começas pelo mais fácil ou uma é difícil? Não? Isto é mais chato? É, é um bocadinho mais chato mas eu quero dar uma, uma, uma limpeza nisto E também o motor está quente não é? Pois ali as minhas agora yeah. uh, sem caracol. logo até deixar-lhe secar que é para a gente depois montar e já estar o motor quente O motor uh, frio não é? Frio. não até, até pitas. Então pronto vamos começar aqui com a suspensãozinha Suspensão SASH As é baque pretas como os, como os nossos amigos gostam da origem. da origem. E, e vamos tirar aqui estes coilovers que, como eu vinha a dizer, arriscamos a ficar com o carro apreendido por causa de uns coilovers que estão merdosos, merdosos, merdosos. É, é que estão mesmo nas últimas. Nas últimas. Então pronto, vamos lá? Sim. Sim. aqui o pack todo desmontado. Nelson, prognósticos! Estes, quais é que estavam piores? <risos> Todas más? <mais. risos> yeah, tá, não, <risos> não precisas de ser meiguinho, podes dizer. Estava tudo mas mal. As estradas estavam mesmo cansadas. E as estradas estavam mesmo... Olhem lá, pensa a qualidade. É, ah, é isto, oh, isto na terra... Isso, isso ainda faz mais 10 mil. Yeah. As Está... da frente, frente ainda têm a força, as estradas é que já estavam arrasadas. mesmo tudo, arrasadas. tudo morto. Mas então agora vamos aí, passar aí... aqui ao pack, tirar o, tirar o pack chinês. E por o pack da, da Autoparts Logística mandou aqui este packzinho mais bacana. Vamos lá? Vamos lá. <risos> Pessoal, antes temos de montar aqui um reparo que eu, o amigo Nelson chamou-me a atenção. Que eu quando comprei isto não mandei vir nem os guarda não nem, foi? Nem os batentes. Nem, nem os batentes. Quando é que mandei o material aqui todo da, da Autoparts, eu sinceramente nem me lembrei disso, sorte aqui com o amigo Nelson. Na... Tenho ali um material bom, é sempre assim, bom guardar algumas coisas. É, não deitar tudo, não deitar não, tudo não, não. fora. Não, não. for me aqui, uns guardapósitos e, e uns batentes, portanto, se vocês forem mandar vir um kit destes lá da alta parte, não se esqueçam de mandar vir também o que faltava, eu penso para, que para eu não fazer o mesmo erro que eu, não é? Eu penso que eles também têm lá o, os topos, ou pelo menos uh, as borrachas dos topos. Sim. Os anos, uh, isto é borracha, vais gastar. Con, e... Convém-me dar logo tudo. Epa, já que um gajo está com a mão na massa. Sim, esses por, mas... tá por acaso não estava maus, dá para aproveitar, mas. era a única coisa que se aproveitava. Yeah, mas se um gajo conseguir mandar vir tudo, é sempre melhor. Bah, agora sim, está tá pronto para montar. Bora. feito, não nos critiquem já, porque faltava o coletor, mas eu vou vos mostrar uma coisa, antes de vos mostrar o carro, é que já está de noite, é? já está o busco-fusco, chegámos um bocado tarde, começámos este um bocado tarde e agora o... E, dê, e dê um bocadinho mais de luta. E deu um bocadinho mais, luta, né? um bocadinho mais luta, porque isto estava tudo forrgente e preso e pronto, via-se já estava aqui a mulher morava aqui há... É, é, é, é. há muitos anos. Já montámos isto, o coletor deixamos para o dia, até porque o coletor está um algum... trabalhinho, umas horitas ainda, sim, Portanto, um pouco, sim. hoje já não vai dar, mas fizemos o principal, que eu disse que o coletor era capricho e era, a suspensão fizemos, epá, e digamos, está com este aspecto, está baixinho na mesma, se calhar um bocadinho mais do qual que a gente estava à espera, <risos> yeah. um não, não. bocadinho mais do que a gente estava à espera, mas não temos coil overs, caraças, não, não tá pode de origem. está de origem, está é, é, é. de, tá de origem, e pronto, ficou assim o Del Sol com a suspensão Sachs e as molas e é eu já tinha feito vídeo com as referências, olha, se vocês gostaram do Del Sol com esta altura e com este aspecto, é uma, é está tá top, está tá, tá, tá, tá top, agora está, agora está, está mesmo bacaninho, Está mesmo aquela alturazinha bacana atrás e bacana à frente, como a gente gosta. <risos> Eles também gosta. <risos> Epá, mas agora não se está pode do ter a gente não tem coilovers. Ah, está da origem. Está da origem. Está da origem. Está da origem. suspensão da origem. Um bocadinho mais, baixo. isso são pormenores. <risos> isso são é pormenores. Bem, malta, na descrição vou deixar aqui o link aqui do nosso amigo Nelson, mas diz aqui a é malta onde é que fica. Que eu... Perdes-te sempre, Perto, aqui, sempre perno, claro. eu sempre venho cá uh, Importante, é é é o perdo, per é a per do... é rua antes do cartódromo, é, é, é, não faça é, é, é, como não, eu, não, passei por aqui e passei aqui para o algarve. Não vou a fazer piscina e faça a para trás. Mas pronto, eu vou deixar na descrição, é mais fácil achar o homem, e agora a gente vai combinar aqui, vamos fazer mais um vídeo desta vez com uma fase de montagem, montagem do, do coletor, para vocês verem também mais um servicinho aqui do Mignolfo. Está vale. feito? Vai, um grande abraço, olha! Vale. E ficou bonito, é? Ficou bonito! <risos> tá top!